Você está travado em sua vida, perdeu um amor, ou então com essa pandemia, essa confusão toda está difícil de tomar decisões, as, muitas ideias ficam afluindo, ou então talvez você tenha um sonho muito importante que você gostaria de realizar e está deixando ali e ele não anda e não anda, né? e que você às vezes está com receio de experimentar. Se eu lhe disser que existe um meio, um processo que faz essa transformação, que permite que você destrave a sua vida, que você conquiste as pessoas, que você consiga realmente tomar decisões com clareza nessa época de tanta, de tanta pandemia. Eu mesmo né, não acreditaria se me dissessem, se eu não tivesse passado por isso também. Eu fiz uma grande mudança na minha vida e eu já treinei mais de 13 mil pessoas que fizeram este processo. Você também pode fazer. E para que isso aconteça é muito simples. Aperte o botão aí embaixo de saiba mais e você vai ter mais informações de como funciona este processo, de como ele vai fazer a grande transformação na sua vida. Eu digo para as pessoas, não acreditem em mim, experimente. Então, aperta o botão e veja o que acontece. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.